Tinho foram a Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá, Vai Oi, vó, que foi? A vó vai sair para comprar umas coisinhas, viu? Já volta tá bom, Se porta Não é pra desenhar nas paredes Não vou, já vou buscar volto, tá? as paredes Já falei Deixa aqui. No Não rascisco mais as paredes Tchau. Bom dia, seu Dona caro Tudo senhor? Como é que tá com a comadre? Ela me largou Chato, né? Vim comprar um presente pra Caroline, sabia? Aniversário dela. É oh, o amor de criança. menos quando rabisca nas minhas paredes. Que bacana, ô. Tu leva o que quiser, com 10% de desconto. vou levar esse aqui, olha só, amarelo, cor preferida da Caroline. E quanto é que fica seu carro? 53 reais. É absurdo, de Cara, o senhor já teve um coração melhor é, tá em de... crise. Inflação, né? Tem imposto a pagar agora, né? Tudo Não é bem? Obrigado seu Carlos. Você não vai adorar, viu? Sacolinha tem não? Tá. Ah, os clientes ficam reclamando. Olá! Você comprou na loja do tio Careta, né? Coração! <risos> Olha que bonito! Coração <risos> foda! Mini pizza brotinho <risos> Sabem que vídeo é hoje? Sei! Ok Se você gosta desse vídeo aqui, você já sabe o que você tem que fazer Né? Né? Né? Né? Clica em gostei embaixo do vídeo Além do mais, é de graça Esse vídeo aqui chegando em 100 mil curtidas Ai Kim, você podia dar um desafio maior, né? Você... Ai, que amor quero... quero... vocês! Então vou dar uma meta mais difícil, tá? 101 mil curtidas não olho ver pizza. E se vocês me derem um montão de ideias aqui embaixo, do que que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos, do que que vocês precisam, eu já começo a produzir um próximo vídeo desses com as coisas que vocês mais pediram e com as melhores ideias. Sabe onde você pode ter um papo reto comigo também? Nas redes sociais, Ai, gente. Eu estou lá todos os dias. Eu sempre estou conversando com vocês, principalmente no Twitter. Sempre estou sorteando livros, sempre estou sorteando batom. Então é lá que as coisas acontecem. Então se você é uma coquinha de verdade, se você é um coquinho de verdade, me siga nas redes sociais, ok? elas são Kim Rosa Cuca e todas elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo É só você clicar no link e seguir Ah turma, galerinha de ponta grossa Esse domingo estarei aí no Shopping Paladium a partir das 3 horas da tarde Hoje, hoje na sexta-feira e amanhã no sábado estarão entregando senhas Então qual o Shopping, com as senha de vocês Que domingo eu e o Léo Borges esperamos vocês pra dar aquele abraço assim Vamos nessa <risos> A primeira ideia é pra você ter a unha com esse efeitinho aí, com esses pedacinhos e de detalhinhos bem bonitinhos que vão mudando de cor conforme você mexe a unha. Primeiro, você vai precisar de papel celofane holográfico. Parece difícil de encontrar, mas você encontra em papelaria, em casa de embalagens, em casa de coisas que vendem para festas, esse tipo de lugar assim, e é bem baratinho. Uma folha vai ser muito mais que o suficiente, então você vai precisar de uma tirinha só. Primeiro, pegue uma tesoura e corte pedacinhos bem pequenos. Eu fui cortando assim aleatoriamente, mas eu fosse para dizer para vocês cortem primeiro em tirinhas, em fitinhas bem pequenininhas, depois você vai cortando os pedacinhos, deu pra entender? Bom, você pode cortar do jeito que você quiser, da forma que fique mais fácil pra você, o importante é que os pedaços fiquem todos bem pequenininhos se você é criança, cuidado sempre que for mexer com tesoura, de preferência peça ajuda da mamãe e do papai pra que você não corte o dedo e nem se machuque nem nada Depois que você conseguir uma quantidade bem boa de picadinhos de celofane, você vai colocar tudo isso dentro de um vidrinho de base ou de top coat ou de algum esmalte transparente que você tenha. Vai ficar assim coisinha mais linda. Só um vidrinho já é lindo vontade de guardar na estante pra sempre. Como eu queria um pouco mais de glow, eu coloquei um assim de glitter lá dentro para ficar desse jeito aí, mas essa parte é opcional você pode deixar só o celofane mesmo e aí mexa bem toda vez que você for aplicar na unha, tá? Tenta pegar a maior quantidade você vai aplicando com o pincelzinho do esmalte e aí o esmalte que você vai passar embaixo fica a seu critério também, eu passei esse verde para vocês verem como é que ficava no escuro mas dependendo da cor de esmalte ele muda também Essa ideia é uma mão na roda pra quando você tá viajando, pra quando você tem um imprevisto, quando você precisa tirar aquele esmalte velho da unha, mas não tem acetona? Então, no lugar da acetona, você vai usar um outro item que todo mundo tem em casa, que é desodorante em spray. Pega o desodorante e passe ele num algodão, e aí é só você esfregar na unha até sair todo o seu esmalte. Ele tira qualquer esmalte, mesmo os mais escuros. Ele não remove tão rápido, igual acetona ou igual um removedor de esmalte que foi feito pra isso, mas ele remove o esmalte SIM. E. Na hora de emergência, qualquer ajuda vale, né? Gosto muito de esmalte de glitter, mas eu nunca consigo encontrar um que eu queira. Então agora eu estou criando o meu próprio, usando um glitter e uma base. Primeiro eu passo a base na unha e com ela bem molhada ainda, eu vou com o pincelzinho batendo glitter ali em cima para ele grudar todinho. Quando eu terminar é eu só você limpar as lateraisinhas e passar um top coat. Mas eu não vou fazer isso agora porque eu quero mostrar uma outra técnica para vocês antes, beleza? my <laughs> Bom, a ideia aqui é algo que eu não vejo muita gente usando no Brasil, mas dá pra fazer muita coisa legal: que são top coats coloridos. Primeiro, você vai precisar de alguns vidrinhos de base ou top coats transparentes, e nele você vai colocar uma gotinha ou duas do esmalte colorido da cor que você quer que seja seu top coat. Nesse daí eu coloquei duas gotinhas de esmalte vermelho, chacoalhei, chacoalhei, chacoalhei, e ele virou uma base vermelha. Sabe qual é? Ó, ele fica bem transparente, mas fica com aquele fundo avermelhado. Se você tiver todas as cores de esmalte na sua casa, ótimo. Mas eu só eu tinha essas três cores, azul, vermelho e amarelo, então eu tinha que fazer minha mistura. Eu queria um roxo, por isso eu coloquei duas gotinhas de vermelho e duas gotinhas de azul e ficou roxo. A próxima misturinha que eu fiz é a mesma coisa. Eu coloquei um pouquinho de amarelo. Como o meu vidrinho já tava acabando, eu coloquei o próprio pincel lá dentro, já que tava transparente mesmo. Coloquei lá e mexi até ele ficar amarelo. E depois eu coloquei mais duas gotinhas de azul. E ele ficou nesse tom aí, que é quase um azul. Não sei dizer que tom que é esse, mas ficou meio verdinho e era o que eu queria. E aí eu fiz todas essas cores aí. Eu vou mostrar pra vocês uma arte bem legal em cima daquela unha de glitter que eu mostrei agora. Eu vou começar lá da última unha e em cada unha eu vou usar duas cores. Então eu comecei com amarelo. Fui verde, fazendo sempre um degradê invadindo um pouquinho o espaço da outra no outro eu já fiz um verde e um azul, como se fosse um arco-íris que tivesse dando continuidade de uma unha pra outra, entendeu? No outro eu fiz um azul e um roxo, no outro eu já fui pro vermelho e voltei pro amarelo, e no dedão como ele é maior eu consegui brincar com três cores então ficou muito bonito, coloquei um verde um roxo e por último um vermelho e ele ficou desse jeito aí, gente fica muito sereia, fica muito bonito, todo mundo que olhar pra sua unha vai elogiar com certeza Vocês sabiam que pasta de dente não serve só pra clarear os dentes? Não? Pois é, quando você tá com aquela unha amarelada que fica, conforme as coisas que a gente vai mexendo durante o dia, ela fica amarelada. A gente quer deixar ela branquinha, né? Pra parecer bem limpinha, bem cuidadinha. Então você pode pegar uma escovinha, uma gotinha de pasta de dente e passar na sua unha. É isso mesmo, com a escovinha você vai escovando a parte de baixo, a parte de cima, a parte de baixo, a parte de cima. Escova, escova, escova, escova. E depois que você vê que a sua unha está bem limpinha, você enxaga com água. E vai ver que ela vai ficando bem branquinha. Parecendo uma francesinha. ó oh! Aparecendo uma francesinha. Um beijo. Tchau.